No último episódio, nós encontramos o esconderijo da Equipe Rockets. Após conseguirmos a chave do elevador, enfrentamos o chefão da Equipe Rockets, Giovanni. Em seguida, fomos para a Torre de Lavender, onde capturamos um Haunter e salvamos o Sr. Fuji da Equipe Rockets. E agora, na cola dos Rockets, a jornada continua! Equipe Rockets, segunda parte... E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Estamos aqui de volta em Celadon! Nosso objetivo agora é entrar em Safran! Mas primeiro vamos entrar aqui no shopping de Celadon! E vamos subir até o terraço! E vamos de elevador! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora subiu um lance de escada e... Pronto, estamos no topo. Aqui tem umas máquinas de refrigerante. Eu vou comprar uma água. Uma limonada. E um refrigerante. Ah, melhor levar outra água. E agora a gente fala com essa garota aqui e ela vai nos dar alguns TMs, TM-13, TM-48, tm 13 é Raio de Gelo, TM48 é Rock Slide, Deslizamento de Pedras, e o TM49 é o Tri-Ataque. Rock Slide e esse beam serão úteis mais tarde. E agora... Direto para Saffron! Haha, <risos> a segunda água não era para mim, era para o guarda! Agora ele nos deixa passar! <risos> Eu não sei se reparou, mas a gente acabou de subornar um guarda. Muito bem, direto para o centro Pokémon! não tem um ataque psíquico. Faria um estrago. Ah, esse deve ter sido o ataque Takedown ou Double Lash. Vamos, ataques tem Recall. Ah, é isso aí. Encontramos o cartão-chave. Agora poderemos abrir os portões. O elevador. Agora vamos até o terceiro andar. game. Aí. Vamos abrir o portão Olha o carry aí Vamos ter uma batalha contra o nosso rival Vamos preparar o time vou ensinar ao Hunter, o Raio do Trovão e o Mega Dreno. o Raio do Trovão eu consegui no terceiro ginásio com o Tenente Search e o Mega Dreno eu consegui com a Erika no quarto ginásio. Vou colocar o Raulter em primeiro. Agora vocês vão ver do que ele é capaz. Ou <risos> Pidiót oh, vai lá, Halter! Raio de confusão. E agora, raio. De Bom, ah, é isso aí, Halter venceu um Pidgeot no nível 37 E agora, Growning Obrigado Halter, vamos lá Mil, sua vez Nível 39 E agora Execute Muito bem, Mil Retorne Vamos lá, Charizard Fogo É isso aí Execute, fora de combate E agora Alakazam Vamos lá, Mil As de 15 níveis acima! Oh! Ganhei um Lapras! Se eu quisesse, eu já poderia ir direto Enfrentar o líder da equipe Rocket Mas primeiro vamos derrotar todos os Rockets Para ganharmos experiência Mas primeiro Vou até o nono andar recuperar os Pokémon Graus tem pouca defesa, portanto, mega soco! Agora vamos andar por andar derrotando todos os Rockers! Você é o primeiro! tá fora! É isso aí, nível 40! E finalmente o meu aprendeu o ataque psíquico. É isso aí, o doutor foi derrotado! Próximo! ou oh, Machok! Machok é a forma evoluída do Macho. ele é do tipo lutador, portanto ele é fraco contra os ataques voadores e psíquico. É isso aí, hoje começa o treinamento do Haunter! you <laughs> E é É isso aí, nível 29. Ah, o Halter aprendeu hipnose. Nossa, o Halter está fazendo a festa. Sua alma é minha Ha <laughs> Zero de dano. mm -hmm. Ele não é do tipo aço na primeira geração Stunt teria sido derrotado com um ataque Já ele Vamos em frente! Na explosão é você usar ou fly Ou escavar Que aí ele explode e você escapa nível 38. E agora, o ataque mais importante do Hunter. Dream Hunter. de É isso aí. Opa, chegamos no térreo novamente. Agora direto para o líder. Bom, e é do tipo terrestre, portanto, pega treino e agora vamos para o chefe, Giovanni. Agora... Free Hitter! <risos> Nidorino, fora de combate! de combate, High Horn, do tipo pedra e terrestre, portanto, Mega Drenum, sua alma é minha, é isso aí, nível 40, e agora, Nidoqueen, Nidoqueen, é a forma evoluída da Nidorina, Agora além de venenosa, ela é terrestre. É isso aí! Conseguimos! Derrotamos a equipe Rocket! E com isso, conseguimos. A Master Ball! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com a sua presença no próximo vídeo. E até a próxima! do mundo a devastação. Reunir os povos da nossa nação. Denunciar os males que o amor traz. Sempre conquistando e querendo mais. A equipe Rocket vai decolar. Let's go.